Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e eu vou falar um pouquinho sobre Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, de Lucas Silveira. <música> Eu vou logo começar dizendo que eu terminei a leitura desse livro quase da mesma maneira como eu comecei, meio que sem saber o que esperar, na verdade e sem saber onde é que ele quis chegar mas eu tenho a ideia que a intenção que ele teve aqui não foi uh, gerar respostas mas foi mais fazer uma reflexão mesmo sobre tudo que é abordado no livro que são coisas assim sobre nós o ser humano em relação ao universo sobre o amor e sobre o relacionamento que a gente tem com o sentimento e com o cosmos com toda essa questão estelar, também sobre como a vida passar muito rápido e a gente fica pra trás e mais um monte de viagem, né? Eu li a maioria dos, dos contos, dos textos, na verdade, porque ele traz pequenos textos que duram no máximo duas páginas ou três. E eu li a maioria deles um cara disse assim... Uhum, -huh, ok legal. Mas eu também encontrei aqui coisas que são muito legais, que são realmente interessantes. É tipo, é como se fosse equilibrado o livro. Ao mesmo tempo que tem coisas legais, que tem coisas bacanas, tem muitas coisas que passam em branco, sabe? Que não, não, não, não, não acrescentam muita coisa, assim. E acaba sendo bacana se você quer entrar na cabeça de uma pessoa que divaga muito sobre muitos assuntos, né? Entrar na cabeça de um artista que é muito reflexivo sobre questões existenciais. Inclusive aqui tem muita referência, né? Tem muito dos do, do álbum novo da Fresno, das músicas em geral, mas principalmente do álbum novo da banda Fresno, que Lucas é o vocalista, no caso, A Sinfonia de Tudo Que Há. Isso é muito, muito perceptível, né? Dá para notar muito essa ligação entre os dois, principalmente quando ele fala sobre temas de, de rejeição, de amor não correspondido, de viver a vida como dá, a sua maneira, né? Da maneira de cada um. Felicidade, saudade, isso tudo misturado com o que ele chama de perturbações quânticas, que são essas questões questões existenciais e do universo e tudo mais. Eu não fazia ideia, né, que tinha essa ligação. Na verdade, não tinha até como saber, porque eu não sabia que ia ter um álbum novo. Depois que eu li, foi que eu descobri que o álbum foi lançado, vou deixar a capa aqui. E dá para perceber de cara que os dois têm alguma ligação. Começando pela cor da capa do, do livro, pela cor da capa do, do, do álbum. Draco da minha camisa, ok. E alguns títulos, né, de músicas desse álbum, como Poeira Estelar, Hoje Sou Trovão, A Sinfonia de Tudo Que Há, né, a própria música que da título ao álbum, Axis Mundi, que apresentam tanto no título quanto na letra uma mensagem muito parecida com as dos textos que estão aqui nesse livro. Destaque em relação às músicas para Abraça e Sua Sombra, que eu acho que é uma das melhores do álbum, vale a pena ouvir, inclusive, vamos ouvir, não é porque eu sou fã que eu tô indicando, mas... Se você se interessa por esse livro, por esse tema, não esquece que aqui no box da descrição tem um link por onde você pode comprar que vai estar tá ajudando o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E como eu já disse no vídeo de leituras, que saiu um dia desses é um livro que não é, não é fantástico é um livro que passa assim, na média sabe? Passa meio que se arrastando mas ganha alguns pontos por causa da edição que tá muito bonita. A Dublinense tem feito um trabalho impecável nos livros com revisão, com diagramação principalmente a qualidade do material é muito boa realmente. De vez em quando ao longo dos textos ele traz uma página dupla com a ilustração dessas E um trecho de um dos textos que ele apresentou naquele, naquela parte, entre uma ilustração e outra. Ainda consegui marcar vários dos textos aqui, no final das contas eu cansei, não marquei os últimos. só pra perceber que tem, tem coisas que podem ser aproveitadas aqui, tem coisas que são realmente mais bem feitas do que outras. Não esquece de deixar o seu like porque ajuda na nossa divulgação, clicar nessa bolinha aqui do lado para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Transferem mais que o soco do agressor Quem traz pra dentro o que se encontra ao redor Tende a ficar somente com o que a de pior.